As doações que pessoas físicas fazem para as campanhas não podem ser deduzidas do imposto de renda a pagar. Essa permissão até já existiu há muitos anos atrás. Atualmente, a legislação não mais permite. Entretanto, esses doadores são obrigados a declarar em seu imposto de renda anual essas doações realizadas a candidatos e partidos à Receita Federal. Um abraço, até o próximo.